E hoje eles querem o impeachment justamente para eles tomarem o governo e aí eles fazerem tudo de acordo com a vontade deles. Quer dizer, a vontade do povo fica relegada, né? E a vontade deles é que vai prevalecer. Isso é um absurdo. O que estão fazendo? Manipulando as verdades, transformando verdades em mentira E eles cheios de mentiras, devendo a Deus ao mundo, com tanta coisa podre que ao longo dos tempos não foi falado nem descoberto e eles ficam se fazendo ainda de, de vítimas e condenando um governo que está governando para o povo e pelo povo. Porque não interessa que nós vivamos bem e que o mundo viva mais. Interessa que o mundo viva em paz e viva todos bem.